Yeah, grita pra rima Só que rimando agora você vai tomar pipoco É isso que diferencia o louco de cantinho O aluno lá no canto que fala verso louco ah, Tá entendendo, garoto? Só que fazer o de hoje mas não é meu vício Eu faço tão fácil que eles pensam que é difícil Hoje ah, eu te devolvo pro hospício, cuzão vai que vida, meu parceiro Mas a aula no canto era meu espaço na sala aqui Até porque você rimou no canto Porque nessa hora eu já tinha sido expulso da sala Tá entendendo pausa O tava é falando que teu verso é muito louco Tá improvisada Tem uma diferença entre o louco que é sala. Só... E o louco que na loucura não sabe falar nada oh, oh, oh, oh, oh, oh. Só que rimando mano sem o movimento Cê não faz o verso pesado, arrombado Cê tá ligado que rimando você não sustenta Já se pega o verso de verdade, com habilidade Sabe que você não cai em frente Eu sabe dos loucos, sabidos dos loucos, sabidos dos sábios Mas mano, você batalha contra o 90 Ô, oh, oh, oh, oh. que tenta ver, tá matando Quando assim é eu Aí a roda vai pode ir pra o louco do saibo, do saibos, dos loucos, do saibos, pra entender o que cê acha a cota. O JP, perde não ganha, perde não, não ganha, como cê idiota, vou mostrar o quanto cê idiota, sem idiota. Ah, que leque, leque, leque. Ah, ah, só que você aqui não trava, sabe porque agora mano eu tô na batida Hoje eu acabo com seu jogo de palavra e Yuji Tamashiro acaba com o jogo da vida do troço Você não quer uma pesada, tá ligado que pra mim agora sua mente é pouca É por isso mesmo que você não rima nada, não é de quebrada e não ganha dos vida louca Olha mais que fita, Yuji Tamashiro sabe que tá machinando, deixa pra depois Playstation, Playstation, perdemos o aí, e não ganhamos Lá, só G, yeah, yeah, yeah. eu tô com o Playstation na mochila. Ah, pode ficar com o Playstation, otário. Eu prefiro ficar com a Priscila, cuzão. Ah, vem, vem, vem. vem. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Esse demônio expulsa, rima avulsa. Sabe que você tumultua. Ah, não é roleta do Playstation, trocou o JP. Aqui é só roleta russa. Você prefere a Priscila nessa ilha? Até porque também é Tá entendendo uma besteira, do jeito que é fomboqueiro É melhor ir cavando uma brusqueta, é velho passa Quando sei caô, cê falou da sua rima, ela é não foi uma flor E o de Tamashiro, eu tenho que te matar, é VBB Vai aprender contra o Arthur Aguiar <risos> Palmas pra essa batalha Pergunta camisa com oi, safado na mesa pra chegar, certo? Já, já. Ah, ah, ah, ah. Salve, macrão! Quando é contigo eu espero até a última cota, até a última rima. Quando é contigo eu espero que tenha uma aula, eu aprendo sem vida Ou o contrário disso, por isso que agora a vit causa dor. Pois no meu tempo de aula tava no fundão tocando no fundo do professor. Pra você entender que era como um campeonato era como o seu mate, se esse bom eu prefiro sabotagem, no curto do pacto Pois eu sou nacionalista, faço isso E tem em vista que tudo que sair da tua boca Não tá certo e nem errado, são pontos de vista oh! Então nem me julga, já calma Presta atenção nessa alma Que se você não vê já tá ligado Que na açúcar tem alma Já vai seguir o braço e me calma Porque você que é um vacilão Era aluno sentado lá na área de frente E lá do fundão com o Jogando bolinha, na sua orelha Porque cê é fraco, caída é a feia Hoje na batalha falteia é Não adianta gritar por sabotagem Porque ele tudo que nós é fala é só verdade E o um tempo na areia Tá acabando fusão Então vem que isso aí que o rap não é viagem É isso mesmo, tudo que vai, volta A mim cê não se compara Antigamente era em Mickey, vinha a bolinha Hoje em dia porrada na cara Pra oh! você pra eu bato eu ensino, eu aprendo Enquanto eu vivo, eu riso Você não entende, meu parça Não importa o caminho, é de improviso Não, cê não me bate, fusão, pega a visão Que isso é só uma batalha de rap você acha que é bom, então frente o fudão Porque agora vingança é dos nerds você joga o papel, mas você era o nerd, tá pro capricho? Não, não, você faz mais o tipo que colocava o nerd lá no lixo Eu faço o tipo que tava no lixo, por isso agora eu furo e eu puxo E eu sou a revolução da bota por cima, vindo direto do lixo para o lixo. Eu era o nerd que jogava você no lixo Veja parceiro que eu rimo fica com capricho Não, bem diferente, eu não jogava o um nerd lá dentro do lixo isso aí, eu também era um nerd, estudava. É. E quando eu não dava, ramava e jogava MC. Ô, Magrão, você me jogou no lixo? Pode crer, deixa eu te explicar. Ah, lá dentro do lixo era um lugar que eu ouvi aprendi a acostumar. Aí depois eu já saí de lá, e hoje em dia eu falo amém. Saí do lixo, com meu banho, e olha, peguei tua cima, tava lá também. Uh! Era tudo rasgando que eu tinha rasgado. Sua sessão, a ideia era com o cara mas eu vim da direção, vamos ver o que que vai acontecer, agora não tem ninguém pra chamar de comédia, o que que você vai dizer? Oh! Aí! Eu vou dizer que você foi enganado, parabéns Prado, você é advogado do diabo, oh! é o brabo da norte, o brabo da sul, foi fechar com errado, ele não veio pra falar, tomou no cu, oh! Fala aí, e parceiro, isso daqui é uma batalha de free. Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala. Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala aí. com o cara. Aí. Aí, aí, sabe qual é? <risos> aí. Aí. Lá fora eu não falo com ele, porque aqui dentro é que nós se comunica. Lá fora ele não fala comigo, porque ele acha que ele é o Zika. E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem a me provar os argumentos. Mas você fez igual e tá falando capa tenta se crescer ah! Clichê. Não vai ficar se explicando? Como assim? Cê tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo? Aí eu não entendo! Você se engasou A avenida é longa e teu retorno já passou! Aê! A avenida é longa tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado! E você achando que é o cara que tá todo certo? Cusão, se ele fosse tão assim, você não tinha que estar tá sendo correto. Oh. Ah, ah, ah, ah. Então, tira as palavras de contexto no teu texto, porque assim você manda bem. Eu falei que eu ia trabalhar com meu filho, nunca que de lavar a louça pra ninguém. Tô sabendo que agora eu vou fazendo a sessão, faça sessão. Eu sou micelão porque nós é pica e o Caralho. resto é buraco, ladrão. Oh. Herói. Mãe, eu vou ser o seu herói, vou ficar famoso sendo não um limpa-casa de playboy ei, ei, ei. Ah. Ah, É claro que tu não limpa a casa na é improvisada Nem precisa de louça, tua cara já tá lavada Então mãe... Eu faço a poesia, se vai chorar uma mãe, vai ser a tua e não a minha Realmente é verdade, minha mãe me cria, me da pouca Ela viu eu ser desmerecido na minha cidade, vai ver eu ganhar alguém e chorar de felicidade G, você pega pra Por isso o verso eu não nego Você quer ganhar aldeia? Mano, tu perdeu pro teu próprio ego Não, você que é um prego, irmão Agora eu explico qual que é da sessão Se é um prego, eu sou Jesus Porque cê é vacilão Tá na sola do meu pé tá na palma da minha mão? Hey. Hey. Hey. O papo é Jesus, tu tá vendo eu trago a luz. Por que é que eu tô fazendo? Tu carrega a tua cruz. Então pega, eu passo a improvisada. Eu sou Jesus, tô segurando o mundo, mesmo com a mão furada. Nossa, essa foi foda pra caralho. E assim como Jesus, eu faço meu trabalho. Eu carrego uma cruz por Maria Aparecida. O primeiro Jesus. Eu já derrubei a sua garrafa, essa aqui é a parada. Sabe por quê? Que você trouxe sua ganância. Tem brincadeiras que não vão passar polícia e ladrão. Não é só na infância. Sabe por quê? Se era legado, sabe que eu sou igual o velho de boladão. Tem escolhi tá no outro lado. Sabe por quê? Eu sigo fazendo o meu que é de coração. Policial corrupto, eu sou bandido ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E pouquinho as coisas mudam, eu vivo contaminando com luz e apelidei isso de pega, pega, ajuda, ajuda. Ô mãe, sempre você queria que eu fizesse uma faculdade. Quando eu terminei a escola, quando eu saí de lá, queria que eu fosse homem de verdade. Saísse de casa, que eu estudasse, pra eu crescer e hoje eu tô aqui. Ela queria que eu fosse advogado. Eu tive minha escolha, hoje eu sou MC. Ah, você ah, tá ah, Mãe, vó, tia, eu te amo Pai arrombado, vai tomar no cu 3, 2, 1, Você abandonou o seu filho Você não teve o um proceder Seu filho agora tem o um talento Tá fazendo muito mais do que você Até porque eu sigo aqui rimando, tem um pai que não tem apreço Pai, muito obrigado, no meu me abandonou você, igual você eu te agradeço